Aumentando o seu conhecimento. Vou mostrar para vocês como testar um alternador usando um fio. Vamos lá. Pegamos aqui o nosso multímetro e colocamos aqui na escala de de ouro. Na escala de diodo, colocamos um lagarrinho aqui no B mais qualquer caça não dá continuidade. Se invertemos, tem que dar continuidade, se não dermos nos dois sentidos, é curto-circuito. Vamos agora no D+, D+, mais, caça, continuidade. Se invertemos, também tem que ter continuidade, se não nós temos um circuito aberto. Vamos agora no nosso multímetro. E levamos na escala de 20 volts. Iremos colocar nossa bateria. Temos aqui nossa bateria com 12 volts, 500 mil volts. Pegamos aqui uma lâmpada do painel, após também uma lâmpada 69. Colocamos demais nosso alternador ao positivo de nossa bateria, pegamos esse chicotinho aqui, vamos colocar aqui o B+, o alternador B de bateria, ao nosso positivo de bateria, agora, um chicote iremos aterrar o alternador Colocamos aqui Negativo da bateria Ao negativo O que nós observamos aqui? A lâmpada do painel acendeu Foi o painel do carro do cliente E temos aqui uma tensão beleza? A tensão caiu a Acendeu Vamos pegar esse fio aqui E vamos enrolar Na polia do alternador lá, bonitinho na folia Depois que enrolamos todo o fio na folia nós Vamos puxar o alocador No sentido horário A lâmpada deverá apagar E o motivo de usar uma crescente tensão Indicando então que o olho 2 está bom Vamos ver A lâmpada apagou ou tiver qualquer atenção, então o nosso treinador está bom. Qualquer dúvida, o que é dura, deixe um comentário no canal, compartilhe o vídeo e obrigado!